Jogar de Olaf. Olaf é pra engolir, tá ligado? Olaf é pra engolir o cara ali. Bora invadir, já vou soltar um bora invadir, mano. Nós vai te invadir, Fidolzão. Se liga, nós vai te buscar, vai mano ser. Fica esperto que nós vai te buscar, Fidouzão pensar que eu vou ter que fazer aqui, onde Acho que eu vou startar, hein, mano Vai estar no Redside, no caso, né Eu acho que ele vai startar no Lobo, tá ligado? Talvez já saiba que eu vou invadir ele, ó Não? Fiorinha? Será que nós buscar a Fiorinha? Como a Esponja é eu startar na jungle dele, E qual que é a pro probabilidade do cara saber se eu tô startando ou não? Eu tinha que saber, tá ligado? Era muito importante, velho Eu queria startar aqui, tá ligado? É bem Bob querer startar mas eu queria né okay, eu que ele ia startar a Blue, mano. Tinha certeza. Por que, que eu tinha certeza que ele ia startar a Blue? Porque eu, contra um Olaf, que ainda falei com ele ouvindo que eu ia invadir ele, também startaria a Blue. Só que eu ia startar Mas a Blue. eu a lobo. Só vi a cabeça Vocês jogam com ele aqui primeiro no Lobo, porque eu achei que ele ia startar a Lobo, tá ligado? Se eu for top, eu perco minha jungle bot side, talvez. Então, acho que eu vou só dar B, hein, mano. Agora é saber. E aí, vocês acham que o Olaf tá na minha. O Olaf não, o Fiddle tá na meu Blue ou não, mano? Já deu tempo dele fazer os três Clears dele de baixo, tá ligado? Agora, ou ele fez o Aronguejo. Era pra ele ter ido bot, tá ligado? O que ele fez? Acho que ele vai pegar o Double Scuttle, né? Ó, oh, ele tava ali, ó. O cara quer dar é da EVA top, mano. Acho que eu vou seguir a call dele, hein, mano. Vou seguir a call desse rapaz, Mas eu rapaz, só vi mano, a cabecinha, velho. Vambora. Já vamos roubar a jungle aqui também. Tadinha da Fiora, mano. Se ela não tiver TP, ela vai perder muita wave, mano. Muita wave mesmo. Ele sabe, hein, mano. O Raul sabia que nós ia estar aqui porra para nós... Eu acho que se o Alistar jogasse o cara, era melhor, mano, do que dar o combo. Tipo, jogasse, depois combava, tá ligado? Caralho, só so. Piu-papo, machado. Arranho, que forte, velho. Tá vendo, mano? Esse punir, pra punir Fiddle é isso, rapaziada. Você tem que invadir ele, mano. Você tem que invadir o Fiddle, não tem como, velho. Se você não invadir ele, você tá trollando, mano. Lançamos a braba, agora é só administrar a vantagem pegando o máximo de objetivo possível, mano. Vou tentar pegar o máximo. E meu time podia pegar pressão em todas as vezes pra nós entrar no rio, mano. Mano, nesse tipo de situação, mano. Cadê? Tem algum jungle Rayelo no chat ou do competitivo, velho? Porque nesse tipo de situação, eu não sei se eu deveria jogar continuando full punindo o Fiddle e invadindo ele. Ou se isso que eu fiz já já tava bom, tá ligado? I need to kick the habit that my mind is breathing in Break out, I've got to see Spent all my life holding all of it closely I've played it in a sense, a feel of discontent Ai! Mas isso... eu, eu queria concluir o seguinte. Eu queria concluir o seguinte. É... Que, tipo assim, o que eu tinha que fazer nesse tipo de situação? Eu tinha que continuar full invadindo o Fiddle ou eu. Tipo, já invadi nível 1 um, Consegui pegar uma vantagem bacana E começa a focar fulls objetivo mesmo Tipo, drag, arauto Que foi o que eu fiz E farmando a minha própria jungle Mantendo a vantagem, tá ligado? Era isso que eu queria concluir Não sei se vocês conseguem entender O que eu quis dizer Mas acho que eu peguei a resposta Já automaticamente aqui, mano E maninho, tá aumentando a pool? Não, eu já... O Olaf já tá na minha pool faz tempo Desde a Season 5, 4 O boneco nunca mudou, né? Sempre foi o mesmo o... Rapaziada, o Olaf é um campeão muito roubado Só que ele é chato É muito chato jogar de Olaf Eu pelo menos acho Aí eu só Bico ele, mano, quando é pra punir. Tipo, o cara pegou o Fiddle do outro lado, mano. Minha obrigação é pegar esse champion aqui, amassar ele, né, mano? Já é uma obrigação de fazer isso. Se tivesse flash, eu dai, vai ver esse EZ agora. Esse EZ trollou, mano. Ele tinha que dar o E pra cá. Pela parede, tá ligado? Acho que era o melhor. Eu acho, né? Nice, rapaz. Mais um machado. House, em só um no C, mano. Dá pra acertar skill shot nele, velho. Caralho, o é muito bom. Não dá, mano. Só não dá pra acertar skill nele. Dentro daquele jogo de Gragas. Saquei toda a minha skill de dano no, no W da Fiora, acho que aí eu acabei matando no Starnix, vou fingir que eu vou sair, vou virar ó. É foda né piu, piu? jogar de Olaf contra Fiddle é foda mano, ainda mais se o Olaf souber punir mano Nice, levar a torre aqui, vou dar B, tô grandão, roubar do cara também, não pode ser só a torre não Calma rapaziada, não luta sem eu, ou luta né Valeu a pena não, dei mil de ouro. Caralho, tava com três caras, bag. Mas matei o Fiddle, foda-se. Ai, Raul, para de ser bom, mano. Deixa eu ver pra onde que ele vai sair aí. Ai, velho, se eu consigo apertar dois, mano, ia curar pra porra, velho. Quase, quase, quase, troca Vou fazer espinhos, pá, mano, vou fazer um pouco mais tanque, acho Bora, bora, bora, bora, deixa não, deixa não, deixa não Ai, acabou a ward que ele ia ter pá, tem outra ali, safe Pegou <risos> Mais um Malfitão Puta, <risos> outra, outra. Nossa, o Fidel já flashou? Não, isso vai ser... Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai pra cima, vai pra cima. Vai pra cima, filhão. Ah, ele não foi pra cima, velho. Ai, que merda, mano. Ele não foi pra cima, insta, véi. Por mim ele ia pra cima de qualquer jeito ali, velho. Tamo, machadada. Mano, o House ele é muito bom pra desviar de skill shot, papo reto, é. O reflexo dele, os dedos dele é bem ágil, velho. É. O cara é brabo, filho, papo reto. Safe, não tá não? Bonitão desse. Mano, não pode deixar o filho entrar, não, mano. Sensível, entendeu? É, que loucura. Caralho, coisa linda Solta, tec, tec, tec, tec. Uh, olha a pedra O guerreiro falou aí, flash por prime, ó, mano, então toma Quem que foi o guerreiro que tinha falado flash por prime? Já lança Eu tinha, eu tinha ido lá em cima, ó Era o flash por prime, já lançamos a brava aí, pai Fica à vontade aí, ó Calma galera, não, não, não, não, não, não, não, não, não, isso é muito <música> ruim. Não! <música> <música> <risos> Jogão, velho Ah, lançou uma nervosa, rapaziada Aí, ó, vídeozão no YouTube aí de como jogar contra Fiddle Espero que tenha gostado do conteúdo, e, rapaziada Não esqueça de, se, de deixar seu like e se inscrever no canal, beleza? E já vamos fazer a thumb à vontade, irmão.